Hora de fazer o primeiro shrine do jogo e pegar a primeira ferramenta disponível, que certamente é tipo, as ferramentas que você tem nesse jogo, apesar de serem poucas comparadas com o tipo de itens que você coleta nos jogos de Zelda, que geralmente costuma ser uma quantidade bem grande, é pouco, mas esse pouco faz um monte. O que, tipo, é definitivamente um contraste com jogos como, por exemplo, Toilet Princess, onde... É, tem um monte de itens que você pode coletar, sem dúvida alguma, mas a maioria é inútil fora de alguns nichos específicos. Mas é, com o poder de imãs, você pode uh, mandar os X-Men serem bem-vindos -vindo, bem a morre, sem dúvida alguma mas... pois é, aqui... eu nunca realmente entendi porque tinha gente que uh, reclamava dos uh, Shrines aqui porque, honestamente, é isso aqui é simplesmente fantástico uh, da maneira que é, não tem... Eu, eu não reclamo disso. Eu certamente não reclamo disso. É muito melhor que. Ok. Nós temos um guardião para enfrentar. Ah! Controles! Yeah! Esquecendo completamente como os controles funcionam por uns momentos. Que? Como assim eu não dizer daquilo? Ó, oh, Link, por que você demora uma eternidade para fugir? Eu não tenho escudo. Seria ótimo se eu tivesse um escudo. <risos> Porque por que o Link tá girando desse jeito aqui quando eu morro? Tipo, isso é consequência da taxa de quadro estar alta? Possivelmente isso é consequência... O autosave não salvou eu pegar o magneto. Oh, qual é? Pelo amor de Deus. Legend of Zelda Breath of the Wild. Não custava nada salvar o jogo depois da gente pegar o negócio aqui. Absolutamente não. Mas não, o jogo tem que forçar a gente a ir pro menu e salvar, e etc. Pode ser que isso seja algo só pro Master Mode, porque quando eu fui carregar esse save, o jogo disse, ei, você tem dois saves no Master Mode, enquanto que no modo normal você tem, tipo, um monte. Ok, muito obrigado. Eu irei salvar o jogo agora nesse momento. Só o jogo é realmente rápido, então, ei, não, não custa nada, a não ser alguns segundos, uh, certamente. Mas, ah, yeah, não, eu absolutamente fiquei super confuso com os controles ali por alguns momentos. Isso absolutamente me demoliu, completamente, absolutamente me demoliu. Mas não tem problema, porque, uh, yeah. Eu sou capaz de utilizar isso para... Ok, yeah, eu sou capaz de utilizar isso para absolutamente demolir aquele guardião. Mas primeiro eu tenho que chegar mais perto. Quem yeah, é yeah, você? É tipo... Uh, calma aí. Uh, isso... Espera aí. Uh, yeah. Será que eu posso tipo, somente utilizar... Bom, posso me definir... Qual é? Isso foi mais rápido do que deveria. Isso... Não é como... Uou! Ok, ele é inteligente o suficiente pra sair do caminho ali. Uh, ok, eu provavelmente tenho que ser mais agressivo, etc. Não era pra ter também, tipo, um baú ali que eu poderia uh, encontrar e que eu simplesmente não prestei atenção. Possivelmente. Mas, é, eu não me lembro de ter tido... Uh, tantos problemas, assim, quando eu joguei o Master Mode originalmente, então... Eu não sei exatamente qual é o problema aqui. Nah... Pode ser que eu tenha tido esses problemas... E... Eu simplesmente não estou me lembrando. Porque, como todo mundo sabe, eu me esqueço de muitas coisas. Ok, deixa eu deixar isso aqui. Vamos simplesmente empurrar isso pra. Uau, isso... Tem... Força, certamente. Um, deixa eu subir aqui casualmente Ok, agora você Você vai levar uma surra Ou ser empurrado yeah! Isso, simplesmente cair na água É o suficiente pra detonar um guardião Isso é fantástico Pena que tipo, ele não tinha nem A mínima decência de dar um item bom para gente, nem nada, é uma tristeza. E... Oh, oh, oh! Eu estou vendo algo que certamente é do meu interesse. Vamos um, levar isso aqui para cá, para fazer esta ponte, certamente. Agora, como é que eu chego ali em cima mesmo? Tipo, eu posso abrir isso aqui, o que é fantástico, sem dúvida alguma, mas... Uh, com licença... Que é fantástico, sem dúvida alguma, mas... Ok, tudo bem. É por isso que a gente tem essas caixas de metal aqui no fim das contas. Provavelmente pra gente poder chegar ali em cima. Uh, será que eu tenho alcance suficiente? Oh, qual é, Link? Você... Ok, você não consegue. Mas eu posso simplesmente uh, fazer isso num pulo só e eu consigo levar isso até ali. Ok, tudo bem. Meu, eu cheguei no ponto que eu não tô nem conseguindo me lembrar direito nem do layout uh, dos santuários mais básicos do jogo inteiro. Mas para os propósitos de jogar esse jogo, é fantástico. Tipo, não tem aquele caso de pessoas dizerem, ó, oh, eu queria apagar a minha memória uh, e jogar esse jogo nota você é plenamente capaz de se matar com uso uh, sem muita inteligência de seus poderes porque com grande poder além de grande responsabilidade vem grande capacidade uh, de autoviolência. Qual é? Eu. Acredito que isso estava uh, meu. Oh! Eu posso simplesmente empurrar isso. Eu nunca havia considerado a possibilidade de casualmente empurrar o baú. Mas OK, tudo bem, deu certo. Espera um momento, só que Eu acho que eu posso Está sendo um pouco idiota aqui. Oh. O, o baú é magnético. <risos> Ei, gente. O baú é magnético. Coisa que eu consegui não perceber ali. E yeah, é por isso que eu não me lembro do quebra-cabeça ali todo. Mas enfim, tem uma múmia chica aqui que... Uh, eu não sei se pode ser considerada realmente como viva... Ou semi-viva, ou sei lá o okay, que aqui no momento, mas enfim, a múmia vai me dar uma certa energia. Eu vou simplesmente pular todas essas cenas porque vai ter 120 das aqui, mas a gente consegue uma Spirit Orb. E é yeah, com isso a gente uh, precisa coletar quatro. E essas são basicamente as pieces of art desse jogo. Exceto que você tem a escolha entre energia e coração. O que é algo? Bom, a gente conseguiu um arco e flecha da hora, certamente, é útil. Exceto pela parte que a gente conseguiu um arco sem flecha. Então a gente não pode utilizar isso pra começar a demolir Bokoblins, etc. A propósito, são Bokoblins e não Moblins. Uh, eles são Bokoblins porque eles são bocós. mas... Uh, e yeah, é, a gente... Uh, pegou um item, é realmente fantástico. E ele está super orgulhoso com a gente. Uh, ele só está super orgulhoso com a gente porque ele não viu, tipo, todas as vezes que eu acabei uh, quase me matando, a linha etc. Ainda bem que ele estava longe e não dentro do santuário. Isso seria certamente uma grande vergonha. Meu, agora eu estou observando o formato aqui do, desse santuário, etc. Isso poderia ser, tipo, poderia ter um chapéu nesse jogo com o formato disso aqui. Do santuário. Isso seria um capacete tremendo de se utilizar. Ah, mas é ok, tem mais três no planalto, então hum. a gente consegue o planador e a gente vai ser liberto para hum. explorar o mundo inteiro e etc. E... Oh, tá basicamente dizendo... Ei, se você for ali pra cima, eu vou te mostrar uma coisa. Oh, ele yeah, basicamente vai ensinar... Ei, olha, você... Você tem fast travel. Ok? Sim. Definitivamente. Ah, eu não lembro o que você ganha se você for ali, mas tudo bem. Não importa, porque nós temos baús aqui. E esses baús têm recompensas. E eu espero que um deles... Uh, seja uma arma que a gente possa usar para uh, derrotar Pocoblins e através disso... Uh, tem, tem, uma, tem uma tábua de metal aqui, é realmente legal, sem dúvida alguma. Mas eu estou mais interessado neste baú. Neste baú que tem... Uh, mais materiais preciosos. Ok, mas tipo... Armas, por favor. A hora que eu tenho também... Não, peraí. Eu tenho Magnesis. Eu posso simplesmente... Demolir Bokoblin simplesmente com força bruta se eu quiser. E quer saber? Eu absolutamente vou destruir... Um... É, isso não dá muito certo, na é verdade? Absolutamente não. E yeah, é, quer saber? Deixa eu ver se eu consigo detonar... Um Bokoblin com força bruta. Eu posso. Bom, estava me perguntando se eu podia me agachar e utilizar magnízia simultaneamente. A resposta é não. Ah. Uh, em mente... Oh oh! Eu fui visto! E um, Yeah, eu ainda vou tentar. Correção! Não irei tentar! Não irei tentar. Existem ocasiões onde isso seria algo inteligente. Ah. Uh, isso não é uma dessas ocasiões. É a propósito. Sério mesmo? Isso aqui não tem. Não é um quebra-cabeça com Korok. Eu estou genuinamente surpreso com isso, mas ok. Vamos utilizar uh, isso aqui, porque eu acho que isso vai permitir que a gente consiga alguma coisa nessa parte pantonosa. E quer saber? Eu já tô vendo exatamente onde a gente consegue algo ali. Ok. Tudo bem, vamos lentamente saindo por aqui. Uma decisão inspirada dos desenvolvedores foi, tipo, permitir que isso não fosse algo limitado. Ah, eu acho que isso tá bom. Yeah! Isso não poderia ter sido mais perfeito do que foi. Isso, na verdade, eu poderia ter certamente além de... oh, oh, oh, oh, oh, oh, O que é isso? Além de uma flecha... Oh, yeah! Flecha de gelo... Flecha de fogo... Isso é o que eu quero ver. Isso é o que eu quero ver... E isso é o que eu vou utilizar para detonar aqueles... Bocós... ruins Mas, primeiro... Vamos... Uh, salvar um Korok aqui. Isso... Isso não é salvar um Korok. Eu simplesmente... Encontrei ele... Eu resolvi um simples quebra-cabeça, uh, resolver um quebra-cabeça aleatório no mundo inteiro, não é salvar ninguém. Tipo, isso aqui é basicamente um ARG, feitos por todos eles. Com a propósito, vale mencionar que tem 900 desses pelo jogo inteiro. Enfim, vamos fazer logo o Fast Travel aqui, Yeah. A gente pode viajar, sem dúvida alguma. E eu não tenho certeza se você realmente ganha alguma coisa com isso ou não, mas... Uh, eu vou falar com ele... E... Não, acho que ele vai simplesmente dizer como você pode marcar coisas no mapa, não é verdade? Uh, não, não, eu me lembrei, eu só tive um desvio. Ele sempre fala isso... Ou você tem que demorar uma quantidade específica de tempo para isso acontecer? Ok, tudo bem. Eu compreendo. Yeah, yeah, eu, eu absolutamente posso olhar as coisas ali. Tem um aqui. Uh, tem outro. Peraí, tem aquele. Tem outro ali. Peraí, ali? Ali já não é mais no Planalto, não é verdade? Ahn... Um, Bom, de qualquer maneira, eu vou deixar isso marcado. Oh, não, não, não. Isso parece estar... Pera aí, deixa eu ir no... Ah. Deixa eu dar uma olhada no mapa. E yeah, é, não, não, não. Isso, isso faz parte do Planalto. Ok. E agora, eu também sei que tem um exatamente ali. Bem pertinho. Tudo isso é super legal, sem dúvida alguma. Mas, é, eu tenho Bocoblins para... Absolutamente demolir. Só deixa eu descer isso aqui. Ok, peraí. Primeiramente... Oh, já tô com... Eu já tô com exatamente o que eu quero aqui. E você pode apertar X para cancelar uh, o arco e flecha. Caso você não queira desperdiçar isso. Mas... Yeah, arco e flecha é algo... Extraordinário nesse jogo Porque você pode simplesmente Pera aí, tem, tem algo aqui Que eu posso coletar Que posso me beneficiar Não É fantástico, porque isso vai Oh, o quê? Oh, isso foi um alcance realmente terrível Mas tudo bem uh... Ahn show. Eu... bem É, isso aí Faz dano duplo Então bom Não foi exatamente na cabeça, mas foi legal. E com isso eu derrotei um inimigo. Uh, um inimigo que não tinha uh, muita coisa, mas tudo bem. Ok, deixa eu simplesmente! Então, haha! Uh, yeah, ok. De Quer saber? Derrubar inimigos na água ali é meio que a melhor coisa. A gente consegue uma clava e a gente consegue um escudo extremamente importante ter um escudo aqui. Porque agora a gente pode se defender. porque que é algo meio que importante. Eu vivo apertando o botão errado. Meu Deus. É como se... Pera aí. Eu tenho faixa de fogo. Que eu posso utilizar aqui. Yeah! É isso o que a gente gosta de ver. Você também. Oh! Uma única pancada. Ok. Agora... Estamos jogando o videogame de verdade. A única coisa que realmente... Estava sendo necessário para a gente entrar no loop no jogo e começar a enfrentar inimigos de verdade... Era só ter um arco e flecha bom. Isso era a coisa de verdade que a gente precisava. Oh, e Como vocês puderam uh, perceber ali já... Já liberamos outra coisa importante. Ah, será que... Vale a pena destruir essas caixas? Ah, quer saber, provavelmente seria melhor utilizar alguma coisa de metal aqui por perto pra destruir isso. Porque geralmente tem... Ah, maçã, suprimentos, etc. Pera aí. Eu tenho um machado. Machado pode ser utilizado para pegar... Oh, flecha sim! Oh yeah! Definitivamente vale a pena... Ah, eu destruir isso aqui, mesmo que isso consuma durabilidade. A propósito, as flechas. Uh, que inimigos errarem, ou você errar, você pode simplesmente coletar as flechas. O que é um bom uso de recursos. Sem dúvida alguma. é, yeah, A gente consegue várias coisas boas ali. Realmente super legal. Uh, tem algo aqui nesse barril? Oh, qual é vocês? Ei! Eu tenho flechas. Normais. Então deixa eu simplesmente te derrubar aqui e, sinceramente, você que se explod... QUÊ? COMO ASSIM? Ele atingiu a parede e me matou ali. Oh, não! Onde está o último autosave? Eu espero que o jogo tenha me salvado... A tristeza é real. Mas, uh, pelo menos eu posso fazer uh, uso melhor de recursos agora, sem dúvida alguma. Eu tenho que parar de ficar jogando de maneira insegura. Espera aí. Eu acho que, tipo... Tomar um pouquinho mais de cuidado aqui vale a pena. Ok. Isso é o alcance suficiente. Ah... Isso não foi ideal, eu não atingi ele na cabeça. Oh, qual é? Tenho que te atingir pelo menos uma vez na cabeça. Yeah! É isso que eu quero ver. Agora você também. Uou! Wow! Belo! Belo! fechada aqui daquele Bokobling. A propósito, uh, definitivamente vale algum mérito. Ok? Yeah, vou coletar mais coisas aqui. Ahn... Uh, eu não tenho... Yeah! Seja congelado, seja detonado. Uh, deixa PUM! BOOM! Uh, dois pelo preço de um? Não. Dois pelo... Como assim? Como assim? Ei, ei, ei, Isso tá sendo... Definitivamente pior do que a primeira vez. e uh, Yeah, não, vou simplesmente arremessar isso na cara dele. E você ainda está vivo, apesar de tudo. Ok, deixa eu... Ok. Jogo, jogo. Yeah, isso é o que eu quero utilizar. Yeah, tá todo... Oh, ele roubou minha arma. Meu Deus, o que eu vou fazer sobre isso? A resposta é ficar extremamente decepcionado. Agora, eu vou simplesmente utilizar flechas normais, ordinárias, contra esse idiota. Tipo, olha pra isso. Um headshot faz tanto dano nessa situação inteira. É uma coisa linda, sem dúvida alguma. A propósito, eu tenho que... Aprender que assobiar perto de Pocoblins que absolutamente podem me demolir Não é super inteligente de se fazer Então, yeah, eu... eu não vou mais fazer isso porque isto é uma burrice eu, eu só queria cozinhar Era isso que eu queria fazer Eu queria pegar o que tinha naquele baú e eu queria cozinhar, porque, tipo, cozinhar te dá, te dá bônus. Realmente bons aqui. É, eu não vou destruir aquilo. aquilo, aquilo vai fazer barulho. Eu não estou interessado. Eu definitivamente estou interessado nisso, e tanto. E o que é isso? Uma espada completamente ordinária. Ok, isso não é a melhor coisa do mundo, mas tá bom, né? Ok! Hora de fazer um prato. Ah, meu, não me lembro completamente como funcionam as coisas aqui, mas ok. Você pode segurar até cinco objetos aqui. Eu vou colocar cinco uh, cogumelos aqui e com isso a gente consegue um prato que recupera bastante vida. Ok? É assim que funciona. Então vamos uh, fazer uma omelete. Com tudo isso aqui também. Você pode, é claro, simplesmente pular. Oh, yeah! Isso serviu bastante. Ah, que tal, então... Ah, pegar isso aqui. é ah, isso parece razoável. E... Ok, simplesmente uma omelete. Nada de super especial. Hora de salvar o jogo antes que eu me arrependa completamente... De todas as decisões que eu já fiz na minha vida Ok, tudo bem Aqui a situação inteira tá muito melhor do que estava antes Nós temos algumas armas E eu absolutamente gostaria de... Peraí, peraí Deixa eu ser inteligente e atingir aquele Bokoblin Yeah! E agora você? Yeah! E agora você? E... E agora você. Yeah! Ah, simplesmente é a coisa mais satisfatória do mundo quando você consegue fazer isso. Ah... Yeah, só que tem um problema aqui. Tipo, eu posso derrubar aquele baú. Mas eu não posso pegar. Ou será que eu posso? Ah, gostaria de abrir isso. Eu não posso! Ah! Tanto esforço só para ser desperdiçado, no fim das contas. Exceto que não completamente. Eu posso, pelo menos, uh, pegar o que eles deixaram ali, se eu não me afogar no processo. Tipo... Uh, flechas? Oh, ok. Isso é um arco bom, sem dúvida alguma. Ok. Ok. Chifre de bogoblin, realmente legal. Uh, só deixa eu não me afogar aqui. É só isso que eu quero. Um, yeah, eu vou simplesmente passar aqui pro outro lado e, tipo, eu vou tentar não me distrair da próxima vez, mas. Yeah, tipo, essa distração inteira aqui só pra eu derrotar aqueles Bokoblins, Isso. É a essência principal desse jogo. Simplesmente sair e se distrair. Qual é? Uh, simplesmente se distrair em uma direção, acabar completamente demolido, voltar, demolir todo mundo, uh, ser atazanado por Kis esqueletos. Um, porque, yeah, de noite inimigos ficam te atazanando. E eles são definitivamente um saco de se enfrentar. E, tipo, eu tô... A, a maior parte das armas que eu tenho são simplesmente galhos por ali. E eu, eu não tô interessado. Não estou nem um pouco interessado em desperdiçar os meus recursos em keys, etc. Você pode simplesmente sair correndo. Uh, oh, yeah, ok. Hora de parar de correr e etc. Porque tem um outro campo... De bocoblins ali, e tem outro campo por ali, e esses campos. Oh yeah! Deixa eu mirar na sua imensa cabeça redonda de formato de gremlin cruzado com Yoda! Yeah! E você também! Tchau! <risos> Ah, é a melhor coisa do mundo simplesmente acabar com um deles numa flechada só. Ok. Yeah, eu, eu tenho. Eu tenho arcos suficientes. Uh! E tem flechas aqui. Yeah, eu certamente vou pegar as flechas. Nunca existe algo que possa ser considerado com flechas demais nesse jogo. Tipo, honestamente, uma das coisas que mais vale a pena uh, usar nesse jogo, Rupees, pra comprar são flechas. Ok. Negócio, aqui, que Eu acho que isso foi uma das coisas que foi demonstrada uh, na demonstração original do jogo. Que você pode empurrar isso aqui e isso vai fazer tudo explodir. E... Yeah! Boco... <risos> E eles entram em pânico, é claro. Ok. Uh, deixa eu simplesmente... Sim, yeah. sua cabeça é redonda, é imensa, e eu tô errando ela completamente. Ok, você tem que realmente dar a volta ao mundo. Quê? Oh! Sim, ele realmente teve que dar a volta ao mundo ali. Parabéns para você, uh, nessa data querida. Eu tenho tranqueira demais no meu inventório. Eu vou... Oh, qual é, Link? Que arremesso patético foi esse? Ok, isso foi de... Mais respeito... Yeah... Ah. Pois é, né? Certamente um evento... É, a gente consegue conseguiu mais uma clava de bocó. E é isso o que importa no fim das contas. Ah, assim como é importante roubar... A comida deles. Eles certamente uh, caçaram um javali inteiro ali e certamente Link não tá nem aí porque eles podem ou não ter caçado. Uh, deixa eu ver, o que, que eu posso fazer aqui? É melhor tentar atacar fogo em todo mundo ali primeiro ou eu acabo com esse bocoblin ali? Ok. É. Yeah, eu tô começando. Oh! Não tem ninguém aqui! Não tem ninguém aqui! Foi só uma alucinação. Ok. Sua cabeça imensa e redonda. Dá pra virar ela pra cá por um instante. Eu sei que eu tava meio que pedindo o oposto disso por um instante, mas. Yeah! Um tiro. Um bokoblin morto. E agora? Vários Bokoblins pegando fogo. Meu, é uma pena que isso fez tão pouco dano quanto fez... Foi... Ah, eles ficam depois entrando em pânico ali, etc. E uh, suas armas estão pegando fogo. E armas que pegam fogo fazem dano extra. Isso foi um monte de progresso que eu acabei de perder, na é verdade? Não! O jogo salvou aqui. Ah, uh, quer saber? Eu acho que a coisa mais inteligente a se fazer é simplesmente com calma dar flechada em todo mundo. Uh, no modo normal, isso certamente teria muito mais propósito. Uh, nesse modo, nem tanto assim. Ok. Uou! Ok! Muita calma nessa hora. Os Moblins, Pocoblins, são agressivos. Eles... Ok, por que eu tô fazendo tão pouco dano? Ai! Por que eu tô fazendo tão pouco dano? Ok, tente me atacar. Yeah. Ok, eu acho que... Agora... O que, que eu tô fazendo? Ah! Acho que agora é a hora uh, de eu comer umas maçãs. Mas tá na hora de eu, tipo, fazer combate de verdade. É? Yeah? Pode tentar. O quê? Uau! Isso foi um ataque super rápido! Uh -huh. Oh, toda vez o Link vai dar um giro desses. Isso vai simplesmente ser fantástico, toda santa vez. Um... E yeah, eu acho que Pokoblins com arco e flecha simplesmente tem menos ida do que os outros. E isso é explica a situação, mas enfim, eu quero o que tem naquele baú. Tipo, provavelmente vai ser algo melhor do que o que eu tenho aqui no momento. Ou será que, tipo, ele levou o dano extra simplesmente porque ele... Eu acho que é porque ele não tinha me percebido. Hum... Tá aí algo potencialmente notável. Ahn... Ou oh, não, aquele Pocoblin ali, pra falar a verdade, é um... Uma classe mais... Ahn... Que tem mais vida Eu acho que, tipo, todos esses têm mais vida do que o de costume. Ahn... Isso explica algo. Ah, deixa eu explodir tudo aqui. Au! Ok, eu peguei fogo um pouquinho, mas tudo bem. Ah, meu arco e flecha... Yeah, e é, ele já era. Deixa eu oh, gente isso aqui. Isso não é melhor do que eu tinha antes, mas é algo bom. Pena que eu, tipo, não posso utilizar magnésio. Oh, eu estou tentando enfrentar um bocobling de classe maior aqui quando eu não deveria e eu cons constantemente estou errando a imensa cabeça dele como eu tô conseguindo fazer isso tá uma bela pergunta Yeah! isso é o que eu quero ver de vez em quando nem sempre deixa eu simplesmente o yeah. uh. uh. uh. ok bom lá vai meu escudo Uh, oh, mas não para sempre. Yeah, ok, maravilha. Uh, você vai levar isso. E você vai levar isto. Uh, eu acho que eu não tenho armas suficientes para acabar com este bocó em particular. Mas eu posso tentar. Eu certamente posso tentar. Enquanto eu... Yeah. Permaneço tentando. Ok, se eu conseguir, tipo, algumas flechas, vai ser algo super fantástico aqui, mas eu acho que eu não vou conseguir. Ok. Uma coisa que você pode fazer é pular e saltar, como se isso fosse Elden Ring. Todo mundo sabe que a maior inspiração de Elden Ring foi Breath of the Wild, sem dúvida alguma. Eu digo isso sem sarcasmo. Ok, isso não... isso não está dando certo. Eu preciso de armas melhores. Eu não tenho armas boas o suficiente para uh, derrotar Bokoblins uh, ligeiramente avermelhados. Eles são uma classe um pouquinho mais avançada. E olha, quer saber, vocês que se explodam por aí, porque eu sei que eu estou prestes a conseguir algo aqui. Porque... Eu acredito que eu já estou perto de um dos santuários e... Yeah, olha só! Que coisa! Eu realmente estou e isso aqui é um lugar onde particularmente eu irei salvar o jogo imediatamente. Isto é importante porque, yeah, como vocês viram, tem todos esses uh, robôs guardiões por aqui. E aqui tem alguns que estão ativos. E eles têm lasers extremamente mortais. Mas sabe o que você pode fazer nesse jogo? Você pode ter o seu escudo destruído porque o emulador estava compilando shaders. E yeah, ok. Eu acredito que eu apertei o botão na hora correta, mas o jogo discordou. E olha... Bom... Problemas de emulação <risos> oh, Eu tô tão decepcionado Mas é, você pode parar nesse jogo uh, Geralmente isso costuma ser pior do que simplesmente desviar e contra-atacar Mas contra os guardiões E yeah, é, você pode lançar os lasers uh, de imenso dano de volta contra eles E, e é ótimo Definitivamente é ótimo mas é, aqui a gente vai conseguir bombas. A coisa boa de se conseguir bombas é que assim você pode atacar mesmo sem ter uh, itens muito bons. E você tem bombas redondas e bombas quadradas. Isso é importante. Bombas redondas rolam. Bombas quadradas não rolam. E tipo, elas uh, não têm peso, exceto que elas têm peso. É uma situação um pouquinho esquisita ali. A propósito, uma coisa que vale a pena mencionar é que acredito que uh, o primeiro santuário ali era o santuário uh, de Oman Nau e eu acredito que isso é um anagrama de Aonuma. Naturalmente uma referência a Eiji Aonuma o uh, diretor de Zelda. Mas... É yeah, uma coisa que você pode fazer com as bombas também é explodir a si mesmo. Uh, tente evitar auto-explosão. Isso geralmente não dá muito certo. Ok! Nós temos uma Claymore aqui. Infelizmente, uh, é uma arma de classe pesada. Não é exatamente a mesma coisa que... Oh, ok, eu vou arremessar e detonar e eu vou parcialmente me matar. Pois é, é isso que vai constantemente acontecer aqui com a gente. Um, aí cadê? Ok, tá, temos comida. Uh, e yeah, eu vou simplesmente usar isso aqui. O resto seria um desperdício. Vou usar aqui nesse momento. Meu, como é que eu seleciono mesmo? Ok, é pra cima. Pra cima que eu seleciono... As classes diferentes de coisa aqui, isso é importante. Mas é, aqui você pode lançar bombas, sem dúvida alguma, através desses dispositivos, mas você também pode lançar assim mesmo, como vocês podem perceber. E é assim que você pega este baú aqui. Realmente fantástico, a gente só consegue um, um pedaço de âmbar, o que é longe de ser algo super fantástico, mas. Sim. Uh, yeah. uh, uma coisa que vale a pena uh, prestar atenção é que quando você... Peraí, tem alguma coisa aqui. Parece que deveria ter, mas não tem. Quando você uh, lança uma bomba, tem um atraso antes de você poder utilizar a bomba novamente. E yeah, você pode trocar o tipo de bomba que você está usando para ter uma chance de conseguir a outra Poder utilizar a outra depois, mais rápido, e... é um momento. Ah, só que... Eu pensei que eu podia utilizar isso em algum canto. É sério que eu não posso? Não, pensei que isso fosse um quebra-cabeça, mas não, isso... Isso só existia mais para propósitos de... Tutorial do que qualquer outra coisa. Ok, tudo bem. Eu compreendo, isso é um modo uh, razoável de se utilizar isso, mas... É, yeah, uma coisa boa de se ter em mente aqui, em todos os santuários tem pelo menos um baú que você pode coletar ao resolver algum quebra-cabeça. Isso é legal, sem dúvida alguma. Uh, ah, yeah, eu adoraria ter um escudo aqui pra detonar aquele... Pera aí um momento, eu acho que eu posso simplesmente acabar com... Os guardiões ali utilizando bombas, se eu quiser. Mas, tipo, isso vai durar uma eternidade se eu tentar, não é? Ah, aí. Oh, ok. E aqui nós conseguimos... <risos> e yeah? é? Nós conseguimos a camiseta de Nintendo Switch. Algo que é disponível mesmo na versão de Wii U, que é a versão que eu estou jogando. Mas, e yeah, é isso... É hilário, sem dúvida alguma. Ok, isso foi menos que ideal. <risos> ok, novamente. Isso continua sendo menos que ideal. Ok, Link, você consegue fazer um arremesso melhor? Ok, isso é uma quantidade respeitável de dano, mas eles se regeneram. Porque a gente está no Master Mode, então... Yeah, ok. Tudo bem. Ah, mas é uma coisa importante que vocês podem fazer com bombas. É que tem uns bugs realmente especiais. Você pode fazer com isso que... Podem te elevar a distâncias insanas que... Bom, eu ia dizer que poderia ser considerável considerado comparável... Com o BLJ do Mario, mas olha, vamos ser honestos. O BLJ é muito, muito eu tô indo em direção onde aquele Lionel reside. Um, isso tem um potencial para desastres. Ok, eu tenho 10 flechas. Eu tenho um arco bom. Deixa eu invadir a casa desses Bocoblins. Oh, tem algo bem especial que eu posso fazer ali, mas eu acho que não vai exatamente valer a pena aqui. Ok. Uma coisa a se notar é que... Tipo... Oh, qual é? Sério? Tu tá vivo. Ok. Eu... Não aperta os botões errados, por favor. Yeah, ok. Persiga. Faça. Ok. Sério mesmo que isso não foi na cabeça dele? Eu estou... Decepcionado. Ok, tudo bem. A gente vai ter que fazer isso na base do combate absolutamente normal e comum. Meio decepcionante, mas se é isso que você quer fazer, é isso que isso vai ser. A propósito, eu tinha dito. Ah, é decepcionante o fato de eu uh, não ter uh, pego uma arma uh, comum ali, mas tipo. Armas pesadas são meio que excelentes contra inimigos fortes demais, porque tipo você pode simplesmente derrubá-los e lançá-los para longe e é fantástico. A propósito, é assim que você consegue mel. Mel é útil. Ah, deixa eu ver. É, eu ainda tô com isso aqui. Por que eu não estou utilizando isso contra os Pokoblins? Então tá é uma boa pergunta. Enfim, não importa, a gente conseguiu uh, umas flechas ali. E como eu já havia dito antes, flechas são boas. E não há dúvida sobre isso, certamente. Ah, uh, será que eu consigo chegar naquele santuário a partir daqui de baixo? Eu não tenho certeza. Tipo, aquilo é bem ígime, mas eu me lembro de ter tentado. E eu me lembro de ter sido... Mais ou menos bem sucedido aqui a propósito. Stammelashroom. É um belo cogumelo. Realmente bom. De altíssima qualidade. Do qual eu gosto muito. E uma coisa notável aqui é que, tipo, você pode absolutamente. Uh, caçar bichos aqui, isso é algo importante, mas é, ele tá basicamente ensinando pra gente aqui que a gente pode uh, cortar madeira, etc, assim que você chega ali, realmente super legal. Mas sabe o que é muito mais legal do que tudo isso? Um, quer saber, primeiro eu vou salvar o um jogo aqui, mas não antes de pegar oh, umas pimentas. Ok, pimentas são particularmente importantes... Ok, hora de me levar desse machado, porque já, já chegou a hora dele. Ok. Oh, ma mais um escudo? Yeah, ok. Longe de ser o melhor escudo do mundo. Definitivamente bem longe de ser o melhor escudo do mundo, mas tudo bem. Uh, deixa eu pegar um desses cogumelos... Então eu vou pegar. Uh, algumas partes. Alguns órgãos de monstros aqui, isso. Oh. Meu, eu pensei que, tipo. Isso era como a gente fazia receitas aqui, mas é, não. Isso. Definitivamente não é o caso. Uh, acho que especificamente eu preciso. Oh, eu não lembro. Eu não sei como eu não lembro, mas eu não me lembro mais. Enfim, deixa eu pegar um pouco disso, mas uns dois cogumelos. E, como você pode perceber, eu tenho um prato energizante. Isso, tipo, dá um aumento temporário de energia pra gente. Isso é realmente útil e fantástico e excelente. E a gente vai utilizar isso mais no próximo episódio.